Fala galera! De volta com o nosso querido, Se meu, vem. o seu, o nosso! Sexta-feira 13! Vamos lá, galera! Dessa vez estou jogando aqui com o nosso lourinho, né? Nosso lourão, famoso pai do Didi. Vamos nessa. Fechar aqui. Certeza. Bora. Vamos nessa. Mapitia, gostei, gostei, Mapitia, gostei. Abre aí. Fusível eu gostei também. Peguei aqui a parada. Não tem nada pelo chão aqui. Beleza. Tem aqui. Gavetinha. Não tem nada na gavetinha. Só uma gavetinha, mãe não tem nada beleza dá uma olhada ali na outra casa graças a Deus não cair não sair próximo ao carro aí a vida já fica mais feliz tem aqui nada nada aqui nada aqui taco de beisebol Panelão, se fosse que nem a do Beto, tava bom Tem aqui Oh yeah, motherfucker Onde tá o barco? O barco tá um pouco acima da gente Mas não tem muito problema não O barco tá pra cá Vamos hum. lá no barco Correndo aqui disparadamente. Um barquite. Já está ali. Vamos ganhar aqui uma, uma força, né? Porque eu não vou arriscar. Boa. Pôs trep aqui não, né? Pôs trepe aqui não, né? Pô, aqui não, né? Não. Tô de brincadeira? Ô, oh, viado Pode não Foi Beleza Agora a gente precisa De uma gasolininha, mãe embora. Fechado aqui, já veio o nego Vou pra cá então Sabe o que é foda? Aqui é eu pus a, a hélice lá vagabundo vai ver Vai pegar a gasolina E vai embora os dois e eu vou ficar Uma vez eu fiz isso, vocês lembram? Uma vez eu fiz isso com a galera Fiquei até com dó Pegar o rádio Hello Bros Vocês gostam do meu Hello Bros, né? Eita, porra tá, Aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada mesmo, né? Ó, naquelas quatro casas lá que eu tava Deve ter gasolina, não é possível que não esse cara tá vindo na casa que eu tava, sério, embora ah. Vambora. Jason matou alguém? Ainda não. Ainda não. Tá tentando. Ai, Jesus. Eu entrate entrar, entrar rabudas Tem duas rabudas aqui Não, só uma, só Ai cara, como eu quero Como eu quero a gasolina que eu vou meter o pé daqui Ah, essa mulher tá com a gasolina, velho Ai, tomara que o Jason mate ela Quer dizer, eu acho que ela vai pro barco, olha lá O que, que foi isso, cara? Eu vou esperar ela morrer, só que eu quero ver onde ela vai morrer. Ó, essa a Rabuda vai querer tomar meu lugar no barco. Ah lá, ela tá correndo. Ela tá correndo. Let's go, let's go, let's go! vou até pegar a posição certa aqui Ó oh. Eu vou pegar minha posição Não, não, não Não, não, não Oh, sentei Let's go, let's go, let's go Let's go Calma filha da puta Go, go, go, go, go. <risos> Bye bye bro <risos> Ai, mano, é muito é muito mancada isso, velho. Eu acho que o Jason vai vir, mano, é, eu, vou, eu, vou, eu vou ser castigado, velho Porque eu tirei onda do cara Eu tirei onda do cara, eu vou ser muito castigado Olha ah lá, ah lá ó. <risos> Oh my god! Eu vou ah lá ó, sabia Sabia <risos> Ah foi muito caro <risos> Castigado, velho. Ah. Caraca, galera. Eu fui muito castigado agora, velho. É a lei de Murphy, irmão. Não zoarás o parceiro que ficarás. Eu não acredito nisso, velho. Dito e feito, mano. Dito e feito, galera. Nossa, mano. Caraca, velho. Não pode ser, irmão. Não pode ser. Não pode. Mano, é muito karma, brother. É muito karma. Nossa senhora. Olha, ah, ela dropou ali os bagulho. Ela dropou o, o, o spray? Nossa, galera. Sem nem o que dizer pra vocês, mano. Não façam isso, tá? Eu sou a prova, galera, do castigo, tá? O castigo vem. castigo vem, mas o que, que esses dois estão fazendo, velho? Bom, galera, é o seguinte. Vocês falaram que não queria mais que eu deixasse até o final. Vocês falaram pra enquanto perder entrar em outra, só que não dá pra fazer isso em vídeo. Tá? É... Porque eu gosto de fazer Uma partida só por vídeo Não gosto de fazer duas, três por vídeo Não, não acho legal Então eu acho que vai vou encerrar é, Eu fui bem castigado Eita, cuzão Ixi, errou Errou Eita E eu gosto de deixar até o final, galera Então vamos fazer assim Hoje Tá, hoje nesse aqui Eu vou eu vou, de, eu vou finalizar Mas se vocês quiserem que eu continue Vendo a partida até o final Assim de spectate narrando a galera Vocês deixem nos comentários, tá bom? Ué, onde essa mulher vai? Olha que ligeira Ela tá voltando a rabuda, cara Será que dá? Que dá? Acho que não dá, mano. Ó, oh, sentou atrás. Ok. Olha, cara. Que maneiro! Nossa, ele tá vindo. Ah, ela vai conseguir. Nossa, mano, o cara é muito ligeiro, velho Putz, Ó, ó Ó Caralho Ah, coitada, velho Já era, GG Fechou Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu continue fazendo <risos> spectate dos, dos, dos outros sobreviventes Me avisem uh, E... Não façam o que eu fiz, que eu fui castigado. E vocês veem que o castigo veio. Então é isso aí, valeu. O dia em que eu me ferrei. Ai, ai.